Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje a gente vai tentar arrumar a lambança que eu fiz nos últimos episódios E finalmente separar a Joyce numa casa, junto com a irmã dela, com o marido e achar um pretendente pra Coraline gravando esse vídeo é literalmente o dia que eu postei o último episódio que no caso foi 18 é uma hora depois que eu postei o último episódio porque enquanto eu estava editando eu fiquei um pouco desesperada <risos> porque tá tudo dando errado e eu não tava conseguindo fazer com que a Joyce ficasse com o meu marido e daqui a pouco ela vai ficar velha e todas essas coisas começaram a me deixar muito nervosa e eu preciso arrumar a vida dela eu preciso então eu estou aqui num frio de 7 graus de, de moletom e cobertinha com todo o meu quarto do jeito que ele normalmente fica. Não vou nem usar o fone de gatinho porque eu assim, tô focada hoje, gente. É porque eu realmente, eu fiquei me sentindo mal, que tava dando tudo errado. Eu fiquei ansiosa, eu não ia dormir se não resolvesse. Então a gente vai tentar resolver a lantança que eu fiz. No caso, eu só quero arrumar um marido gênio pra Joyce. Não dá em um dia, gente. Se não vier um gênio naquela lâmpada agora... Eu vou achar um outro, uma outra pessoa, um outro NPC e vou casar. E meus planos para Coraline são imensos, então a gente precisa dar vazão à Joyce e começar logo esses planos com a Coraline. Bom, da última vez, a gente trouxe ela aqui para essa casa para poder liberar um novo gênio. Ela foi no quarto da outra liberar o gênio, mas é uma inconveniente mesmo. Ai! Eu saí perrando pra minha casa. É o Bar. Barnabé! Ele foi brincar com a criança. Ele é o pai perfeito. Será que adianta eu usar o pedido do amor com ele? Ah, mas eu não vou conseguir liberar ele, né? Então. Oh, não, não. Ele é romântico. Isso vai ser bem mais fácil. Olha só quanto a gente já tá próximo. Nossa, ele é forte, olha isso. A gente já é signo tá compatível. É ele foi feito pra mim. Ó, oh, eles estão conversando aqui. lá. Hum. Será que rola um beijinho? Será? Rolou! Nossa, mas eu vou libertar esse cara? É agora. É agora. Vamos vender essas flores aqui pra ganhar dinheiro. Uh -huh rico. Dando dinheiro aqui dá é 36 mil, tô 40 mil. Vocês lembram do que, que é? Eu acho que é de sair e voltar, sabia? Eu acho que quando a gente sai e volta, a gente começa a ganhar muito dinheiro. E eu não entendo, porque eu fico tipo, vocês estão saindo e voltando. Não é por querer, eu não estou cheatando nada. Ai, olha só, minha mãe me deu um presente de casamento. A Cine também. Opa. Olha o Eu vou dar, deixar a porrada nele. Não dá? Ela se apaixou pela minha mulher, ok. Ela foi pegar minha cama gato. Vocês e Marcela usar um banquete. Ai, sim, vamos participar do banquete. Ó, agora a gente vai fazer um pedido, vai ver se ele quer sair, se ele quer ser liberto. Libertar o gênio. Deu certo. Viu? Era tão simples, eu passei dois episódios, ou seja, duas horas complicando a minha vida. Porque é 40 minutos pra eu gravar cada episódio E mais pra eu organizar tudo Vai cuidar da sua filha, amiga Nem fala com ela, ensina ela a andar, sei lá Todo mundo ganha um carro, tá Todo mundo ganha um carro quando você fica trocando de um lugar pro outro Eu não sei porquê Libero... Libertou ele? Gente, eu não entendi, eu liberei ele ou não liberei? Não vai me dizer que bugou de novo, né? Fazer um pedido Oh, eu não tinha feito pedido ainda, galera Tudo bem Libertário gênio. O que eu fiz pra merecer isso que não tá funcionando? Mulher, vai pra festa. Leva sua filha. A Amy tá aqui. E ele, Ai, que lindo isso. A família junta. Vou mandar a Bailey vir aqui também. Ele é loiro. Ele é um gênio loiro. Tá, vamos ver se tem... Como libertar ele agora? Ele foi embora. Ai, a gatinha! Nossa, ficou horrível, vou vender. É uma festa na piscina, no meio do inverno. A Lindsay pulou no colo da Carolina foi isso mesmo que eu vi? Tá, o que tá rolando aqui, vamos ver. O Gênio. Querido Barnabé, você quer casar comigo? Eu acho que não, mas tudo bem. Sabe qual é o problema? A gente vai chegar lá, a Coraline vai estar muito velha já, eu acho. Ah, tá geral se divertindo lá, falando com a mamãe, então tudo bem. Só a Joyce mesmo, que essa só do macho. Libertário gênio. Por que que não dá? Por que? Eu tô muito brava. Se eu tentar, tipo, 100% a barrinha, tudo bem, a gente pode deixar a barrinha 100%. Nossa, as roupas delas são so muito esquisitas, eu não vou nem falar nada. Não funciona, não funciona. Não funciona. Eu não sei mais o que fazer. Bailey Punch acaba de roubar um exemplar de espelho da variação de alguém. Bailey. Devolveram e tem Ai, ela é Eu não sabia, gente! que é isso? Por que não dá? Por que não dá? Deu! Deu! Deu! Mais desejos! Mas desejos funcionou! Só que eu não consigo libertar ele! Tá, então tá funcionando os desejos, mas aquele não tá funcionando. Agora eu, o motivo, não sei. No... Gente, eu nunca tinha visto essa pintura antes. Com os dragões atrás, que bonita! Nossa! Não, era pra você trabalhar! Gente do céu! Barnabé! Esse vai ser o nome do livro. Fazer os pedido. Ele tá cansado, hein? então volta pra lâmpada. Vamos, nós vamos lá. Nós vamos pra festa, né? Será que agora o gênio já pode conceder meu pedido? Que é liberar ele. Não. Sério? Que gênio preguiçoso. Todo mundo trabalhando por pouco. E vamos de casa da mamãe de lingerie. Oh, louco, a gente tá no spoiler ali. Oh, o bebê cresceu. Que bom. Tem alguém preso ali. Ah, vou deixar. Não! Gente, não. O pai da Marcela morreu e a gente não foi avisado disso. Meu Deus do céu, ele morreu. E gente. Nossa. A gente não foi convidado pro velório. Eu tô chocada. A gente já tá no segundo dia aqui e eu acho que a Coraline cresceu já. eu não quero que ela tenha crescido. Deixa eu ver. Meu irmão. Ai, não dá pra ver. Eu vou tentar fazer o pedido pro gênio de novo. Gente, como assim ele precisa descansar? Quanto tempo esse cara precisa descansar? Será que agora o preguiçoso do gênio não vai querer me atender? Fazer outro pedido. Glória a Deus, aleluia. Não dá. Eu não sei mais o que fazer. Eu vou... Não sei, tipo, vou roubar, porque eu tô tentando libertar ele da escravidão e não tá dando. E se outra pessoa tentar. Vou botar a lâmpada aqui. E vou ver se ela invocando o gênio não funciona. Barnabé. Fazer outro pedido. Libertar o gênio. Se o gênio, seu relacionamento com o gênio não é forte o bastante. Ok. Eu não consigo fazer outro pedido. Ficar com ela. E ele fica me dando flores o tempo todo. Tá. Agora eu vou deixar a lâmpada aqui de novo, agora eu vou invocar o gente de novo, agora eu vou fazer essa pedida, que tá dando mais uma flor, agora eu vou libertar. Não funciona, não funciona. E se outra pessoa virar amiga dele? Vamos ver o que acontece. Gente, eu cansei, tá bom? Eu vou fazer outra coisa. Eita, peraí. Funcionou? Não! Tá, eu dei um reset assim nele. E não vai! Não vai! Não funciona! Eu não sei, eu vou pegar ele pra minha família da forma errada Porque a gente fez tudo certo, só que tá bugado Não dá Nem com o cheat, não consigo adicionar ele à família ativa Eu desisto Não consigo de qualquer jeito é, Vou tentar uma pessoa desconhecida Hoje a vai ter que deixar ela solterona mesmo Porque eu acho que a Coreline já tá grande Olha o Zacario o é um ótimo NPC, porque ele é... Aqui, o Zachary, ele é paparazzi. Tá, a gente vai casar agora, tá? Eu vou fazer com que a gente case agora. Ai, ele brigou comigo, porque a gente beijou ele. saco, o cara é chato. Mas eu preciso de um marido. Por que a gente só não... Tem um filho. Vou tentar, só tem um filho. Ai, finalmente, primavera. Gente, fazia tanto tempo que eu não vi essa grama que eu tô assim, animada. Ó, o Zakari tá aqui, nem te ele, é por isso que eu gosto dele. Ele foi embora. Ele entrou no caminhão de sorvete e foi embora. Ele dirige o caminhão de sorvete. Por telefone vai muito mais rápido, né? Porque eu acho que não tem como fugir. Daí eles viram super amiga. Ah, ele fez a foto na minha casa, ok. Ah, ele foi embora. Gente, que homem esquisito. Muito esquisito esse cara. Nossa, foi excelente a saída dele. Ele veio aqui, tirou foto da minha irmã famosa e foi embora. Maravilhoso. Que homem. Ah, ele voltou. Só podia ele de paparazzi. Nossa, a gente virou melhor amigo só conversando pelo telefone. Chega, gato. A gente tinha um gato lá na outra casa? Não lembra o Sair para Encontro com o Zachary. Sim, sim, a gente vai sair. Porque quando ele vem em casa, ele só quer tirar foto da minha irmã. Vai escrever um romance de horror chamado Bobo Cine Porque esse cara me dá muito medo. Aí, ó. Olha. Então onde tá saindo esse som tão alto. Uh, eles estão no Encontro. Eu acho que rola agora. Rola, por favor. Diz que rola. Só quer ter um filho com você. Depois tá bom? Vou... Não, a gente pode ficar na verdade. Ele veio aqui tirar foto. Tentar tirar um bebê com o Zacário. Vai. Será que ele topa ter um filho comigo? Para! Mano, ele vai embora. Ah, não ligue pra mim. Mas foi romântico, não entendi. Ah, ele veio. Beija ele. Ele fica embora. Só que eu não, eu não sei qual é a casa dele. Isso é muito difícil. Eu só quero um filho. Só isso. A saída foi épica, sendo que a gente tenta junto, cara. Não. Não, agora eu não vou deixar sair. <risos> Ele quer embora! Eu não vendo mais esse objetivo desse homem. Ai, voltou, voltou, voltou. Mas não dá pra fazer nada. Nossa, tendo um azar com o homem, ela vai ser a tia solteirona. Não, agora vai. Filho da mãe, véi. Sério, eu não sei mais o que fazer, eu desisto. Eu nunca vi alguém ter tanto azar. Nesse meio tempo, a Coraline com certeza já cresceu. Por causa que o tempo passa diferente nas outras casas. Já sei, vou dar uma festa de aniversário dela. Perfeito. Vai começar agora mesmo. A gente vai chamar... Ah, Joraline. A Coraline ainda é jovem adulta. Vamos chamar nossa família aqui, né? Tem mais alguém que é da nossa família? Cadê meu pai? Cadê meu pai? O que, que o Eduardo Point Dexter é tá fazendo aqui? Eu nem chamei ele. Ah, o Max veio, gente. Está tudo sob controle. Só meu namorado mesmo, que decidiu que não ia aparecer. O namorado não veio. Fiz a festa pro desgraçado vir. E eu deixei o negócio no forno. E eu vi. A minha mãe tá ali. Gente, minha vida. Meu Deus, tá pegando fogo mesmo. ah, Obrigada, seguro. Ainda bem que eu ganhei. Um novo fogão, só por ser celebridade, vocês lembram? aqui, ó. Pronto, tá tudo certo. Ele fica indo embora. Ah, beleza, agora o falso gênio ficou aqui na minha casa. Gente, é o seguinte, a gente tá uma hora aqui jogando e eu não consegui fazer nada com a Joyce, então ela vai ficar aí mesmo. Ela vai ficar solteirona e infelizmente a gente não vai ter uma filha da Joyce. Já vou entrar na casa da Coralina e entrar aqui na próxima vez que a gente for jogar, já seja tudo certinho. A gente entra direto lá e ignora essa, esse bando de gente louca aqui. Enfim, a gente vai tentar achar pares diferentes pra ela. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caramba, eu fiquei jogando aqui, pode de boinha. Fala aí se você gostou desse formato que eu tô tipo, tipo, jogando, não é nada muito sério, não é nada muito pré-feito. E eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!